A primeira pergunta que a gente, gente quer fazer, justamente tipo a sintonização da entrevista, é se encontra muitas diferenças ou similitudes entre um corpo humano e uma antena, como uma antena de rádio, por exemplo. Ah, eu acho que a gente tem... todos, todos somos uma antena também. Né, tem um disco do, do, do Gilberto Gil, do, lá, do brasileiro, que fala, que fala disso, da, da, da parabólica que somos. Assim. Acho que isso é característico, inclusive, da nossa cidade, São Paulo, que é uma cidade muito da, do Brasil, talvez seja a cidade mais cosmopolita. Eu acho que não é à toa que o Barbatux pertence a essa cidade do Brasil. E o Barbatux faz isso, porque o Barbatux é, ele é um grupo musical, ao mesmo tempo ele é um sistema pedagógico, e então naturalmente no grupo a gente tem é, como como você é possível fazer qualquer ritmo com, com o corpo você vira essa antena de você se influenciar por qualquer coisa. a gente não está diretamente organicamente ligado ao samba ou ligado a algo que que já, já teria uma, uma conexão que nos prendesse. nós somos ligados a gente é ligado aquilo que a gente escuta e como todo mundo do grupo sempre escutou de tudo, a gente vai trazendo essas influências, então a gente é uma antena também, nesse sentido, né a gente vai captando de vários lugares. Como o, o corpo, assim, a gente tem uma experiência de viajar por vários lugares do Brasil e do mundo, né é, e o, é, o corpo é, um, é, é comum a todos, então ele se adapta à cultura local, o Brasil é muito grande, por exemplo, quando você pensa numa educação musical, é muito diferente de uma criança ou um adolescente ou até um adulto de São Paulo com um do interior do Nordeste, por exemplo. As diferenças culturais já são muito grandes. Então, quando você vai com a mídia do corpo, ela é, ela é muito facilmente adaptável ao outro, de outra cultura, porque o corpo está lá. E essa coisa é muito interessante, porque você pode caminhar com ela por qualquer parte e levar o instrumento e não ter esse empecilho do instrumento. É. É. As oficinas que a gente dá, elas também trabalham outras coisas além da musicalidade, né, você trabalha, por exemplo, a escuta, a atenção, a relação de jogo, né, porque a gente como é em cima do, a gente trabalha muito com jogos musicais, além do conteúdo musical, você também abre a possibilidade dessas outras inteligências corporais, né, da escuta, de ah, eu faço um som, ele faz outro. Como que eu posso encaixar esse som com ele, né, por exemplo? Então é, tem esse também essas outras inteligências que a, que a que o ensino da música proporciona, mais do que só nas matemáticas, outras né? matemática, disciplinas. Você também tem essa outra inteligência. De, de relacionamento também do ser humano, né, então também tem por aí também. O corpo é, faz silêncio? Está em silêncio em algum momento ou, ou nunca, ou não existe isso? Ah, a gente fica quase pensando, existe para o ser humano um silêncio absoluto, né? Porque, a partir do momento que está um silêncio absoluto, você começa a ouvir seu próprio corpo, que faz... Então, acho que ele talvez nem exista mesmo, naturalmente. Mas, agora, pensando mais genericamente, o silêncio faz tão tanto parte, é, assim, é tão importante quanto o som, né? A música é feita dessa relação. A gente, por, por vezes, trabalhou muito essa relação com o silêncio, eu acho que o corpo humano... É, traz isso de e um grupo grande, se a gente, cada um não pensar nesse momento de silêncio, a gente está perdido, né? Porque é um grupo muito grande que a gente até até tem algumas dificuldades, às vezes, até de falar, se expressar no meio de 15 pessoas. Pela, por isso, as pessoas têm que, aos poucos, lidar melhor com esse silêncio, saber a hora de se expressar ou não. Uma vez eu ouvi uma definição musical muito curiosa. Como a escultura, né, no, você tem uma pedra e aí o, o escultor fala, é, eu, na verdade ele tirou o que não era a escultura, né, você tem uma pedra, então para chegar na escultura ele tira o que não é. Então, então, às vezes na música é um, é um conceito que às vezes fala, é o silêncio e você coloca o som. Não, às vezes você tem todos os sons, o que você tem que fazer é tirar o que não faz parte, então silenciar o que não é. Então o silêncio ele pode entrar nesse outro... Eu acho que é uma aprendizagem buscar o silêncio, Eu acho que não é fácil, Eu acho que a gente tem uma tendência de querer pôr elementos, né? Querer falar, querer colocar elementos sonoros, colocar mais coisa musical. Até foi, uma, foi interessante num, num dos dias de gravação com o Naná Vasconcelos, a gente queria, não, agora vamos colocar isso, está faltando isso, tá, não, não, não, vamos gravar aqui tal coisa, e o Naná falava... Eu toco, menos quando, eu, eu toco mais quando eu não toco, sabe? Eu, essa coisa que você, às vezes, não tocar pode ser melhor do que eu tocar naquela situação. Então tem que ter essa calma, que eu acho que é difícil mesmo para o ser humano em geral. A gente, a gente tem ideias, né? A gente quer falar, quer, quer tocar. E acho que é uma aprendizagem o silêncio. Mas pensando bem, acho que você deu uma boa ideia para o grupo. Porque eu fico pensando, eu fiquei pensando, igual você está falando, na dança. A dança é, obviamente, um trabalho de corpo e música, mas é muito comum na dança, a dança sem a música. né De repente, o Barbatux pode inventar uma peça sem, sem, o, som. sem o som, hoje existe um movimento, mas de uma maneira extremamente musical, onde a gente possa, através só do gesto, sugerir uma música muito forte. Ah. Uh, Valeu, não, gente. mas daí me lembrou <risos> só de uma coisa, como que a gente já ao longo do tempo fez alguns pontuais trabalhos com pessoas que não ouvem e como que é musical e como as pessoas como têm ritmo, ritmo, ritmo, ritmo, independente de ouvir, porque o movimento né? tem um ritmo, independente de você estar ouvindo ou não, então uh, daí você começa a ouvir uma música, principalmente no corpo, que não depende tanto só da audição, né? Depende do, do tato, do, do, do olhar, do visu, de outros elementos que compõem a música, tanto quanto o som, principalmente ela ao vivo. Né? Ah, trabalho com a dança dos surdos é. também, né? Eles percebem a vibração. Exato. Quando você vai numa rave, por exemplo, eu sempre costumo dizer, ou oh, assiste uma escola de samba ou um candombe, você sente a música pelo tato também, né? Não é só a audição, você, sabe? você sente a vibração tum, tum, tocando. Então, isso também faz parte. É, você com as suas graves, imagina que você mexia justamente é. a epidermis, é. né? Mais ou menos. Então, eu gostaria que vocês de um presente, assim, algum um silêncio interrompido pra... pra a gente. É... Um silêncio interrompido? pode ser. Ou... é? E oh... um okay. okay. okay. It's <tries> the baby That bitch, biddy Thank you.